Fala soldado, se liga que eu vou mostrar para você nesse vídeo aqui agora como se cadastrar na BS365 da maneira correta tem muita gente fazendo de maneira errada, às vezes tendo contas aí bloqueadas ou não conseguindo acessar, não recebendo confirmação de e-mail nem nada por estar tá fazendo errado, então eu vou te mostrar a maneira correta de fazer o seu cadastro e ainda como que você poderá receber até 200 reais de bônus no seu primeiro depósito Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal, me chamo Júnior Moreira Criador da Tropa Milionária, criador da Comunidade de Análises, tá? Vou deixar Os links dos meus produtos aqui na descrição do vídeo Se você quiser saber mais, e nesse vídeo que agora Eu vou mostrar pra você de forma simples como se cadastrar Aqui na Best 365 de forma Simples e receber inclusive o teu bônus Um bônus de até 200 reais Aí, é, através do seu cadastro, beleza? Então se você já gostou do assunto do vídeo, só quero pedir para você Deixar o seu like aqui agora, porque o seu like Conta muito pra eu saber se você está gostando desse tipo De conteúdo, porque isso ajuda muito a, a Trazer mais conteúdo pra você, e sim inscreva para você é, ter mais conteúdos poderão te fazer ganhar mais dinheiro aqui dentro da Bet365, dentro do mercado de apostas, beleza? Então ponto, ó, vou compartilhar a minha tela com você aqui e antes de mais nada, o link para você fazer esse cadastro, se você quiser receber esse bônus de até 200 reais clique no link que vai estar tá aqui na descrição do vídeo ou que vai estar tá aqui também no primeiro comentário fixado, vou deixar fixado aqui para você e vai aparecer aqui no card também, não sei se é desse lado aqui, se é desse lado aqui, não sei mas só clicar no link que está aparecendo aqui, ou que tá aqui na descrição do vídeo, tá? E aí você vai receber um bônus de até 200 reais. Bom, vou Compartilhar a minha tela com você que agora, como você pode ver, o link que eu vou te mandar aqui, assim que você clicar no link, tá? Vai aparecer lá em cima, é cadastro, se criar sua conta, algo do tipo. Você vai clicar e vai abrir esta tela aqui. E preste muita atenção para não ter erro, tá? Aqui você vai deixar Brasil normalmente, ok? Aqui você vai colocar, né? Se você é homem, se você é mulher, ok? Tranquilo. E aqui você vai precisar colocar o teu nome completo, tá? Então vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos lá. José Lourenço S júnior por exemplo beleza Vou dar um exemplo para você. você vai colocar sua data de aniversário digamos que faz aniversário dia 12 de fevereiro de 1991 por exemplo tá aí aqui em cpf você vai colocar um cpf o, o teu cpf o cpf que você utiliza né o seu registro aí basicamente então digamos que o cpf que é uh, por exemplo 985 opa peraí que não deu para tudo já 985 648, 51632, por exemplo, ok? Ali vai ficar vermelho, tem um jeito fácil da gente pegar aqui, ó Pronto, só pra gente dar um exemplo claro aqui pra você, tá? Gerador de CPF, esse aqui é um site que gera alguns CPFs, mas é falsos tá? Vou gerar um CPF qualquer aqui, vou pegar aqui, ó Só pra ver se vai dar certo aqui, ó Vamos lá, vou colocar aqui, ó Pronto, deu certo então, só para dar um exemplo claro para você. Digamos aqui que esse aqui fosse o seu CPF. Aqui em e-mail, tu vai colocar um e-mail que você utiliza, tá? Preste sempre atenção em colocar um e-mail que você, de fato, você usa. Eu, cli cli é, eu cliquei um e-mail aqui, tá? Aqui, criei um e-mail aqui para fazer um teste, ó. Pronto. E aqui no número de telefone, óbvio, você vai colocar o telefone que você usa, tá? Então vamos colocar aqui, por exemplo, a DDD, como se fosse 21, 85, vá, vá, vá você vai colocar um telefone qualquer aqui. Beleza, ó, até então o número de telefone ali tá falando que não é real, né? Mas enfim, deixa aquele ali por enquanto. Aqui, olha, receber informações de apostas e ofertas grátis é opcional, você põe o que você quiser. Vou deixar aqui, eu gosto de colocar como sim, até para receber algumas informações. Aí no endereço, presta atenção nisso, no endereço, tu vai colocar o número da tua casa, então digamos que o número da tua casa é 54, se for apartamento né, porque às vezes a tua casa, por exemplo o seu endereço, né, o seu condomínio do seu apartamento fica lá, rua B número 25, e o seu apartamento apartamento, por exemplo, 206 você colocar assim, nome da rua como diz o próprio pronome, vai colocar o nome da tua rua aqui, rua João Batista ok, aí eu recomendaria colocar aqui, ó, rua João Batista, bairro aqui muitas pessoas pecam aqui ó bairro vou dar um exemplo sei lá fala um bairro aí Minaslândia que eu nem sei se existe isso bairro Minaslândia Ok e aqui em código postal tu vai colocar o teu CEP Ok então eu vou colocar um CEP aqui ó 32 310 tá aqui não pode colocar o, o vírgula eu acho 32.310, pronto e vai pedir para encontrar o endereço aqui tá vamos pesquisar aqui para você ver ó. como eu coloquei o CEP ali por escrito é, eu coloquei o CEP aqui, eu coloquei endereço, ó. Vai pesquisar. Então tu pode colocar diretamente o teu CEP, já vai achar exatamente o teu endereço. Você só vai mudar o número, ó. Aqui, por exemplo, está o número 25. Então tu coloca lá realmente o endereço da casa. Então digamos que o endereço da sua casa seja 655. Ok? Endereço da linha 3 é se for complemento. Então, por exemplo, aqui é um apartamento, ó. Você coloca aqui, ó, apartamento, apartamento 206, bloco 3. Por que, que tem que ter isso certinho? Porque uma hora a Bet vai acabar te pedindo para registrar, para fazer a comprovação dos seus dados. Então precisa estar exatamente como está aqui, tá? Então isso aqui é muito importante. Aqui em usuário, você vai, vai criar um nome de usuário para você utilizar dentro da plataforma. Recomendo utilizar um nome de usuário pequeno, evite nome de usuário grande, tá? E você vai criar aqui uma senha. Apenas isso, vai criar aqui uma senha. Código bônus, não precisa fazer nada. E aqui você vai marcar essa caixinha aqui de eu tenho pelo menos 18 anos, blá blá blá. Clicou aqui, clique em registre-se na BET365. Pronto, simples assim. E como que eu faço para receber o meu bônus? Nesse link que você clicou aqui abaixo, ele já está com bônus ativo. Para você receber o teu bônus, você precisa fazer pelo menos um depósito mínimo. O depósito mínimo da bet 365 é R$ Após você fazer o seu depósito mínimo de R$ reais é só você aguardar que vai chegar uma mensagenzinha para você dentro da sua plataforma da Bet, onde tem a caixinha lá de mensagens, avisando que você recebeu um bônus. Você vai clicar em ativar o bônus e pronto. E esse bônus pode ser até de R$ reais para você, tá bom? Simplesmente isso. Faça isso daqui sem segredo para você conseguir se cadastrar direitinho aí dentro da plataforma da Best 3005, beleza? Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, no vídeo, assista os outros vídeos aqui no canal, tem vários vídeos com várias estratégias para você fazer dinheiro, para você ganhar grana com isso, e se embora para cima, até o próximo vídeo, soldados, e valeu!